Olá, tudo bem? Para nossa reflexão diária, Miqueias capítulo 7, versículo 7 Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Se existe algo difícil para nós, é sabermos esperar, é sabermos confiar no Senhor sem se preocupar com aquilo que precisa ser resolvido. Muitas das vezes somos tomados por uma ansiedade em que muitas das vezes perdemos o nosso sono. Muitos perdem a fome, ficam estressados ao ponto de explodir com qualquer coisa que surge em sua frente. Já aconteceu isso com você? A palavra de Deus vem nos convidar neste dia a confiar no Senhor a declarar que a nossa fé está depositada na vontade de Deus para as nossas vidas. E não somente isso, mas como também esperar no Deus da minha salvação, pois Ele ouvirá e com certeza nos responderá no modo e no tempo certo. Eu venho aqui, através desta palavra, te convidar a descansar nas mãos do Senhor. Mesmo que a ansiedade bate na porta de seu coração, mesmo que os nervos estão à flor da pele, o Senhor te convida a descansar em suas mãos, pois aquilo que as nossas mãos não alcançam, o nosso joelho dobrado em orações, tocam os céus. Vamos orar? Amado Deus, Poderoso Pai, queremos em oração, ó Deus, tocar o seu coração. Queremos nos voltar a Ti, ó Deus, e entregar a nossa vida, entregar o nosso caminho, entregar as nossas ansiedades ao Senhor. Perdoa, ó Deus, se muitas das vezes a nossa ansiedade faz trazer em nossos corações a falta de confiança. Mas sim, Pai, que nesse dia nós possamos nos voltar totalmente ao Senhor, confiar em Ti, descansar em ti, esperar no Senhor, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor assim nos ouvirá. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudy Meyer. Compartilhe essa mensagem, faça chegar o maior número de pessoas que tanto precisa e com certeza o Senhor te honrará. Fica com Deus. Em nome de Jesus.